Antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou. O que, que eu queria que você traçasse pra gente? Um pouco de um... Lá atrás, pode a gente pegar a Argentina aqui. Pô... Argentina é... já foi a sexta... é mais que o Brasil, né? A maior tempo. renda per capita do mundo. A Argentina era autossuficiente em produtos agrícolas. Teve o primeiro metrô das Américas, antes dos Estados Unidos, Buenos Aires, exatamente. Recebeu imigrantes nas guerras. E era um país rico. E está há 100 anos é, descendo, e descendo exatamente por essa utopia. E o nosso governo não é não é muito distante. O que aconteceu nos últimos anos aqui, é, nas últimas décadas, na verdade, foi exatamente que nós partimos para essa ideia de que vamos botar todo mundo igual, vamos dar oportunidade para todo mundo e então, tal. Não tem nada de errado com esse desejo de dar oportunidades, igualdade de oportunidades. Oportunidade para uma pessoa que não teve a, a educação, porque não teve? Porque era de uma família pobre.